Fala, fala galerinha! E é só, Eu sou o Norberto cara. e esse é mais um Elefante Literário. E em comemoração ao mês do orgulho LGBTQ, a gente veio fazer aqui a book tag do Arco-Íris. Essa é uma tag muito antiga, assim, muito antiga mesmo. É tipo uns 6 anos, né? É. Tipo o Booktube não existia, ela existia. Okay. Okay. E como a gente nunca fez essa tag, a gente resolveu que agora em junho, que é o mês do orgulho, LGBTQ, a gente trouxe ela pra cá, né, pra fazer parte, com todo esse clima de arco-íris. Lembrando que para essa tag o que vai contar é a lombada, né? Então, a primeira cor é o quê? Vermelho. A gente escolheu Interlúdio. Este livro maravilhoso. Essa aqui é a versão, a primeira edição dele, né? Então, nós lemos essa. Não temos conhecimento da nova, que foi editada e relançada. Ele conta uma história onde o casal protagonista é um casal gay. É uma história muito pesada, né? E muito longa. Muito pesada, muito longa. São 30 anos, mais ou menos, de história aqui dentro desse livrinho. Porque um deles vem de uma família de Mormons, então o negócio é meio tenso, ali na década de 70, mais ou menos. E se passa no Brasil, inclusive, então é bem interessante. Tem um vídeo, assim, bem antigo, mas enfim, quem quiser, assim, eu não queria que pensem não, mas quem quiser <risos> ver, pode ver. Mas vai falando um pouquinho sobre essa história, é um livro que a gente super recomenda, tanto eu como o Norbio, né? Porque, meu Deus do é céu, que livro! A segunda cor deste arco-íris é o laranja, e o livro que a gente trouxe pra representar aqui foi Para Cada Infinito, de Victor Almeida. que a lombada, na verdade tem uma parte Laranja. Esse livro também tem um protagonismo de um casal gay e é muito fofinho. A gente não tem como contar a história porque é um livro super curto, na verdade é um conto, né? Mas basicamente são dois caras que se conhecem meio que visualmente... Meio que não, eles se conhecem visualmente e se encontram e enfim, vai rolar uma história daí. Super rapidinho e também super recomendado. A terceira cor deste arco-íris é o amarelo e o livro que vai representar essa cor aqui é Eu Te Darei o Sol. A gente não sabe muito dessa história, na verdade ninguém nunca lê. Mas pelo que eu li aqui, tem dois irmãos gêmeos, um menino e uma menina, que são inseparáveis, mas aí tem um acidente, acontece uma coisa e eles não se falam mais. Mas aí também, ao mesmo tempo, parece que eles estão apaixonados por pessoas que não foram feitas para eles. Vixe. Então tem a questão da representatividade aqui nesse livro, sim. As pessoas falam muito bem, só que a gente nunca leu, então tá aqui só pra figurar. Vale ressaltar ainda que esses livros que a gente escolheu pra essa tag não são livros, qualquer livro que a gente escolheu só pela cor, né? Todos esses livros ou tem um protagonismo, é, personagens gays, ou tem um personagem gay. Então a temática dessa semana vai ser essa. Quarta conta com o íris vai ser é o verde e a gente trouxe Garoto encontra Garota de David Lefton. Sinceramente eu não lembro tanto da história, mas eu lembro que tem um menino... A uma coisa que eu lembro é que essa realidade aqui é uma realidade que parece uma coisa muito distante, porque todo mundo muito com a cabeça aberta e tal. Só que seria o ideal, né? Sim. Mas assim, eu, eu li o livro e fiquei tipo Caramba, seria massa se a sociedade fosse assim como show de bola, sabe? Tem umas coisas bem pra frente e tal, muito, muito massa. E aí, esse protagonista, ele faz alguma bosta e meio que decepciona o boy dele. E aí ele, a história é meio que ele tentando se desculpar e ele pega várias pessoas assim pra ajudar. Ajudar no plano dele, entendeu? É tipo um flash mob Não lembro se, o que é que ele faz, mas enfim, ele pede ajuda de várias pessoas e é toda uma comoção pra ele tentar reconquistar o boy a magia dele. É aquele, aquele estilo dentro de leve, né? É um livro leve e tá... tal. Eu na época só que eu não lembro o que são mas enfim quem quiser ler é o nosso quarto livro o quinto livro para completar esse arco íris é Arte do Jogo de Chad Harbach esse livro aqui eu li faz um tempo já falei dele algumas vezes aqui no canal e ele vai se passar nesse clima de universidade né de faculdade que é um clima muito legal em livros em filmes e tudo mais a gente tem aqui Henry Scrimshander que acaba de chegar nessa faculdade e ele não tem nenhum amigo mas acaba ficando ali próximo de Mike que é o capitão do time e Owen que é o colega de quarto dele só que que aí também tem pela, pela é filha do diretor da faculdade o diretor Arthur Light e todos eles têm umas histórias ali pela faculdade que vão acontecendo é um livro que tem emoção tem aventura tem risos a valer ações porque... essa turminha se encontrou e veja no que deu <risos> o quê? então esse livro vai ter também uma representatividade LGBT que mais na verdade eu fiquei surpreso quando vi porque eu tava lendo a história não não não me preparou para isso e, no final das contas, foi muito bom. O primeiro livro que a gente vai apresentar aqui é A Festa de Delirium, que tem alguma coisa a ver com o universo de Sandman. Tem aqui, Sandman apresenta A Festa de Delirium. Esse livro aqui eu nunca li, mas já fiquei sabendo que Delirium é esse personagem aqui, ele é onissexual, e tem alguma coisa a ver, tipo assim, a pessoa que se encontra com ele, ele vai se transformar na coisa que a pessoa gosta, ou na pessoa, ou no, no sexo, não sei. É uma coisa bem louca e bem... Aparente. diferente. Diferente. de bola. Uma adversidade. Nada definido. Porque sem rótulos. Chega. A última coisa tag é o rosa e a gente trouxe pra representar aqui a HQ Saga, que eu também não li particularmente, mas a gente também... Esse aqui é o volume 2, né, mas ao longo da série a gente também vai encontrar representatividade. E a gente queria aqui só deixar, né, essa mensagem nesse final desse vídeo. Porque, gente, representatividade é importante, entendeu? É tudo. Okay. Todos esses livros têm uma história que tem alguma representatividade ali e uma coisa curiosa, né, que a a gente percebeu escolhendo desses livros é que a gente tem poucas opções ainda. A gente poderia comprar um pouquinho mais? Poderia, mas são livros né temáticas que a gente procura ler e entender, e... mas que ainda são muito pouco explorados, né? As pessoas estão se atentando agora pra isso e a gente está engadeando ainda. Em relação ao todo, ainda é muito pouco. Então, olha lá, esse aqui é o nosso arco-íris. Ficou bem ah, bonitinho Então, se você viu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, escreve nos comentários um livro que você indica pra gente, assim, que poderia entrar nesse arco-íris aqui, um que seja bem colorido, bem bonito bem chamativo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui, valeu! Valeu! Em junho, o mês do orgulho é... <risos> Meu Deus, que ódio! Em junho, o orgulho do... <risos> Cancela aqui o canal. Em julho, o mês do orgulho é... Junho. E agora já, já perdeu todo o clima do que está é dizendo. <risos> Vamos só continuar. <risos>